Olá pessoal, 352, acompanhem aqui. Essa eu fiz mais alguns elementos para ficar um pouco mais fácil e agilizar um pouquinho o processo. Ela diz o seguinte, calcule a medida do menor ângulo de edro formado pelas faces laterais de um prisma, sabendo que os lados da seção reta desse prisma triangular medem respectivamente três 3 raiz de 3 e 6 centímetros. Então, ao ler aqui, eu fiz essa prévia, né? Imaginei, tá? O maior lado, 6 centímetros. Depois, 3 vai ser o menor lado e 3 raiz de 3, esse lado intermediário. Ok? Então, eu fiz esse esboço, mais ou menos. Tanto que depois eu desenhei ele no GeoGebra. e vejo que ficou até bem semelhante ao que eu desenhei. E aí, eu cheguei, inclusive, nos ângulos exatos, ah, é desse, desse triângulo, para a gente conseguir calcular o, o menor ângulo destes diedros, que vão formar por esses, essas duas laterais, né? lembrando que aqui é só a base do prisma. Ah, então qual foi o processo? Mas eu não preciso disso desse aqui de baixo para resolver. Eu vou, é importante fazer esse esboço inicial, desde que eu já fiz até algum cálculo prévio, também para agilizar o processo, porque o que for continha eu não vou fazer para ele não tornar o vídeo muito longo Bom, primeiro passo aqui é calcular a área deste eu Depois eu vou mostrar o porquê calcular a área do triângulo Mas eu posso calcular a área pela fórmula de Heron, que eu coloquei aqui, tá? Dá em função é, do semiperímetro e dos lados do triângulo o semiperímetro, então, vai ser então, a soma destes dividido por 2. Vou colocar na fórmula, vai dar uma continha grande, sim, tá mas eu vou chegar aqui resolvendo todos esses produtos, essas diferenças depois os produtos, vai dar 243 quartos. Podemos simplificar isso tudo e no fim nós vamos concluir que a área desse triângulo é 9 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Tá? Então esse é um primeiro passo. E agora, para calcular, para calcular esse ângulo aqui, tá esses ângulos que nós temos, são desconhecidos. Aqui no GeoGebra eu encontrei esses valores, mas para encontrá-los, graficamente a gente já consegue imaginar o menor ângulo, tá? Mas a partir, na, na pior das hipóteses, a gente vai fazer dois cálculos e vai chegar nos... nos no, no menor, mas enfim ó, eu vou pegar por exemplo aqui o ângulo beta que nesse caso é o menor como que a gente poderia calcular este ângulo tendo a área do triângulo e dois lados simples né, a gente pode usar que a área é igual a, a vezes b vezes o seno do ângulo sobre 2 aí é assim a gente vai de aplicar tanto para 1 um, para os três inclusive e calcular ele eu vou fazer direto só esse mas vocês podem fazer para os três para verificar e deve dar isso então eu vou a área eu tenho é 9 raiz de 3 sobre 2 9 raiz de 3 sobre 2 então nesse como eu tô querendo calcular este ângulo aqui esse beta então eu vou usar o 6 e o 3 raiz de 3 6 vezes 3 raiz de 3 vezes o seno do ângulo alfa. Então, eu vou descer um pouquinho aqui para ganhar mais espaço. Eu posso de cara simplificar tá, o raiz de 3, raiz de 3. Também posso uh, simplificar... Aqui eu tenho 2 vezes 3, né? Posso simplificar o 3 e 3 com o 9 e aí vamos ter aqui um meio, ah só um pouquinho eu deixei para trás o 2 da fórmula tá? um meio igual a 2 vezes seno de alfa sobre 2, vai ficar melhor agora Aí podemos simplificar este também. Ah, não. Simplificamos este aqui. Tá, simplificamos estes aqui e aí temos o seno de alfa é igual a 1 meio. Ah, mas qual o ângulo e o seno, cujo seno é 1 meio? Hum, 30 graus. Então, chegamos à conclusão que este ângulo aqui mede 30 graus. E assim por diante, posso fazer para os demais. Aqui eu já concluo que este é o menor ângulo dado. Certo, pessoal? Isso aí, valeu!